Fala leo sou a Paula Tavares e hoje nós estamos no segundo tutorial do ensino do conjunto praiano da marca Prada. Se você ainda não assistiu o primeiro tutorial, acesse o card aqui em cima, onde eu vou te ensinar a confeccionar o cropped da marca Prada. Fica bem atenta a todos os detalhes, então eu vou pedir para que você assista o vídeo completo. No vídeo de hoje você vai aprender a fazer a saia desse conjunto antes de iniciar é necessário você tirar as medidas do seu quadril para isso eu preparei um vídeo que está nesse card aqui onde você vai aprender o passo a passo para tirar essas medidas e assim iniciar o nosso projeto aqui da saia do conjunto da marca Prada sem mais conversas vamos ao nosso tutorial assista até o final para você observar todos os detalhes do que você vai precisar fazer e depois você inicia Vem comigo! Após ter tirado a medida do seu quadril, você vai precisar ter duas peças dessas, que eu vou te ensinar a fazer. Uma peça é a frente e a outra é o fundo. Para começar a construção, é preciso você verificar o valor total do seu quadril com a fita média. Após ter feito isso, divida o valor total por dois lembre-se sempre de reduzir 4 centímetros de cada lado dessa medição que você fez a divisão por 2 logo após você realiza o número de correntes conforme a medida que você tirou para cada lado nessa primeira parte anote o total de correntes realizadas isso vai ajudar na criação da segunda parte vou fazer quatro correntes a mais, que conta como o primeiro ponto alto. Laço a minha agulha, pulo uma corrente de base e faço um ponto alto. Dou continuidade fazendo diversos pontos altos, sempre separados por uma corrente. Toda a carreira será construída dessa forma. vou te ensinar agora como fazer o retorno subindo para a próxima carreira terminei a carreira faço cinco correntes e coloco em cima de cada ponto alto de base outro ponto alto depois faço uma corrente em cima de outro ponto alto Depois, faço uma corrente e repito outro ponto alto em cima de outro ponto alto de base. Com a peça para frente, nós vamos iniciar do lado direito da frente dessa peça o triângulo. Ele vai ficar posicionado do lado direito da peça. Para iniciar o triângulo, você tem que contar o número de carreiras que você deseja começar a fazer esse desenho eu decidi iniciar aqui conforme a altura que eu desejo a minha saia a mesma coisa você vai pensar aí na hora de posicionar o seu triângulo ele é um formato pequeno do triângulo e nós vamos iniciar com um total de 15 pontos altos juntos Depois de você ter realizado os 15 pontos altos juntos, você vai repetir o processo. Uma corrente, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. E vai dar continuidade à sequência, retornando o trabalho para a próxima carreira. Quando eu voltar o trabalho, eu vou realizar, em cada carreira, uma redução entrando nesse desenho do triângulo. Fazendo sempre sequências de pontos altos juntos. E isso vai se repetir por toda a carreira. Chegando na terceira carreira, vou reduzir o desenho desse triângulo, entrando. A redução sempre ocorrerá dessa forma, entrando o triângulo. Você vai pular sempre o primeiro ponto da carreira e o último ponto da carreira desse formato que nós vamos confeccionar. Essas carreiras que são formadas o triângulo são feitas por cinco vezes. Quanto à altura da sua saia, fica por sua conta. No modelo original do conjunto praiano da marca Prada, é acima do joelho. Eu estou fazendo conforme meu tamanho, um pouco acima do joelho. Vou te mostrar como deve ser feito o acabamento das laterais dessa forma que eu estou te mostrando. Essa sequência são carreiras de pontos baixos, um total de três carreiras. Em cada ponto alto dessa lateral, você vai colocar dois pontos baixos e fazer três carreiras dessa. Ao concluir todas as laterais dessa forma, é a hora de unir a saia costurando. Eu tenho um vídeo no card acima que eu te ensino e te mostro de perto como costurar peças em crochê com agulha de tapeçaria. Nessa hora, você vai precisar da agulha, mas além disso, já separe o elástico, roliço, a tesoura, porque breve vamos realizar o cos dessa saia. Na hora de costurar, deixe sua peça pelo avesso, para fora, e inicie costurando com o primeiro ponto. Faça isso nas duas laterais. Agora, vamos trabalhar o cós da saia. Para fazer esse acabamento do cós, você vai pegar na lateral... Uma peça pela frente, aqui, certo? Começamos por essa lateral aqui. E aqui, você vai fazer em cada ponto desse aqui, um ponto baixo nessa lateral. E faço isso até chegar nos bloquinhos onde tem uma corrente separado por um ponto alto. Eu vou iniciar passando a agulha pela lateral e fazendo uma corrente. Chegando, você vai fazer dois pontos baixos juntos nesse espaço de uma correntinha. No próximo espaço, novamente. Isso vai repetir por todo o cois, fazendo três carreiras de pontos baixos. Depois, corte o elástico. Você vai precisar cortar o elástico com a medida da sua cintura. Se você não sabe tirar a medida da sua cintura, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui em cima, que eu te ensino a tirar a medida com a fita métrica. Quando você tirar a medida, você passa essa medida para o elástico. Para colocar o elástico, você vai posicionar o elástico na lateral e vai fazer pontos baixos, passando o elástico por dentro desse ponto. Você vai fazer essa sequência do elástico na terceira carreira de pontos baixos. Confira agora o resultado final dessa saia do conjunto praiano da marca Prada. Se você gostou, se esse vídeo foi interessante para você, vou pedir a sua curtida e que você se inscreva no canal e ative as notificações para sempre ser avisada de vídeos novos. Até a próxima e eu espero você na nossa próxima aula. Tchau!